Oi meus lindinhos todos bem graças a Deus sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal o canal aqui 100% ajuda para tentar ajudar vocês a montar deixar o carrinho de vocês no gosto de vocês tá bom tô muito feliz aí com a repercussão do canal Pessoal, bastante gente indo lá no meu Instagram Agradecer que tá conseguindo fazer as coisas Essa é 100% a intenção do nosso canal Não importa o tanto de seguidor Não importa o tanto de like Não importa nada disso pra mim Enquanto tiver uma pessoa indo lá no meu direct No meu Instagram Arroba Bidugarage Agradecendo Falando que conseguiu, mandando fotos Esse canal vai continuar Na hora que eu ver que já não tá servindo mais pra ajudar eu paro, fechou? Hoje vou fazer aqui, ó Farol de milha Tô instalando farol de milha No meu Gol Verde Tá certo? Paralelinho Para manter a nossa tradição Que sempre é o mais barato Para-choque também paralelo Esse para-choque já é usado Para quem acompanha os vídeos Há bastante tempo no canal aí Sabe que esse para-choque aqui tem pelo menos Uns dois anos Três anos Então ele já é usado, tá? Não é novo Farol de milha é da marca Forte Lux Não sei se dá para ver aqui bonitinho Forte Lux Comprei pelo Mercado Livre Não lembro o link Doze vezes, né papai? Ah, não tô nem aí E aí tô instalando aqui Não é simplesmente pegar e instalar Se você pegar, cortar e pô, beleza Vai funcionar Mas não vai ficar bem alinhadinho tal Aquele lado de lá, eu já fiz Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou Aí, baseado nesse daqui Ó Aqui tá um pouquinho fora Ó, tá vendo aqui? Por causa dali, ó Que ali tá pendurado, ó Aí, ó, ó lá Ali, ó, tá vendo? Ó Aí, ó Então Vou mostrar pra vocês direitinho como é que vai fazer do outro lado Onde tem que cortar, vou dar as medidas e como que eu fiz Tá certo? Acompanha nós, vamos mudar a câmera de lugar aqui Eita, carro bonito do caramba, bicho. Você tá maluco Então aqui, lindinhos, ó Aqui, ó, vai ter um vinquinho bem aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo chegar bem pertinho ali Pra me mostrar pra vocês né? Ó Tá vendo esse vinquinho aqui, ó? É aqui que tem que cortar, ó Corta aqui Aí corta aqui, ó Essa partezinha aqui Já era, sai fora O que, que eu uso pra cortar? Estiletinho, papai Bem na moralzinha, bem devagarzinho Tá bom? Vai cortando no estiletinho que funciona. Aí ó, cortado agora, vamos lá tentar encaixar o trem de novo Sabe onde o bicho tá batendo agora? Ó, tá batendo aqui, ó Então eu vou ter que cortar um pedaço dessa alma aqui, ó Vou ter que cortar Vou ligar a lixadeira E vou cortar fora É assim mesmo, tá, pessoal? O outro ali foi a mesma coisa O outro, nossa senhora Vamos lá Cortar grosseiro mesmo, depois eu venho no acabamento, tá? O importante aqui é fazer ele encaixar. Ó. Agora deixa eu mostrar onde que ele tá pegando, ó. Lá parou de pegar. Mas olha aqui onde tá pegando, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá pegando aqui. Aqui ainda. Aqui tá pegando um pouquinho também. Então vamos desbastar ali agora. Voltaremos com o estilete. Um pouquinho aqui nessa quina, ó. Agora eu venho com rebolinho. Presta atenção, hein. Atenta-se sempre aos detalhes, tá bom? Ó. Tá vendo que aqui, ó. Falta um tanto de encaixar? Aqui já bateu, ó. Então eu vou ter que cortar um pedacinho aqui, ó. Pra quê? Aí aqui vai abaixar e aqui também vai abaixar. Tá vendo? Ó, o lado de lá já tá lindo, ó. O lado de, de cima. Deixa eu tirar o seu lado aqui. Ó. Ó o lado de cima, ó. Tá vendo? Já tá lindo, ó. Agora ali embaixo falta um pelinho, ó. Vai desgastando o bicho Até conseguir encaixar, tá bom? É isso Agora, pessoal, vou te mostrar Outra pegadinha que eu tive que fazer aqui, ó Olha como é que tá isso aqui, ó Olha só como é que eu fiz, ó Tá vendo aqui, ó? Onde prende Ele, O farol de milha já vem com essa chapinha, ó Origi originalmente ele tem que prender por dentro aqui, ó. Tá vendo? Ó, as marcas de corte aqui, ó. ó. Vou te mostrar como é que tá lá agora, ó. Ó, tá vendo? Então o que, que eu vou ter que fazer? Ó? Vou ter que cortar aqui. Cortar aqui e cortar aqui. Tá certo? Mesmo esqueminha aqui. Vamos lá então. Vamos cortar. Ó, pessoal, aqui, ó, vem com esse kitzinho aqui, ó, o farol de milha, tá? Vem com essas duas chapinhas aqui, ó, ó, e esses parafusinhos, tá certo? Como que eu vou fazer pra prender aqui, ó? Vamos lá, o farol de milha tá aqui, ó, eu olho aqui, ele precisa vir um pouco pra cá, tá vendo, ó? Tem que forçar aqui, ó, pra ele alinhar aqui, ó, tá vendo aqui? Lá em cima tá alinhado, ó, se eu forço, ele alinha aqui, ó. Então, vou ter que mexer na chapinha aqui, tá certo? Essa chapinha, eu tô vendo que já que eu vou ter que cortar um pedaço, tá vendo ali, ó? Ó o vão aqui. Então, eu vou ter que cortar um pedacinho dela aqui. Essa daqui tá boa. Ó. Então, já vou prender o parafusinho nela aqui, tá bom? Vou fazer isso, vou cortar a chapinha aqui para poder alinhar tudo bonitinho. Lendios, presta atenção, ó. Aqui, o farol de milha tá alinhado, certo? Eu não posso mudar a posição dele O que que eu tive que fazer aqui, ó Então eu tive que alinhar Essa chapinha de acordo com o que ele tá aqui, ó Tá vendo que eu tive que dar uma entortadinha nela aqui, ó Ó, pode ver que ela não tá 90 graus, ó Teve que dar uma mudadinha pra ela Pra ele manter nessa posição aqui, tá vendo, ó Ó, aqui eu tive que cortar Olha lá Tá vendo? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou parafusar aqui Parafusar aqui. Aqui, vou marcar. Vou furar. Aqui e aqui. E vou fazer uma rosca aqui, ó. Quem não tem macho pra fazer a rosca, pode fazer um passante. Passa um parafusinho de lá pra cá e prende aqui, tá bom? Igual eu fiz desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz a rosca. Só que o que aconteceu? De tanto eu montar e desmontar montar e desmontar espanou a rosca. Por quê? Porque foi o primeiro lado, tá certo? Ó, aqui a rosca não espanou. Tá vendo como é que fez, ó? Então é assim que vai ficar. Entendeu? Ó. Olha lá como é que tá alinhadinho, ó. Aqui, pessoal, não tá alinhado. Eu vou mostrar depois no carro. Na hora que você prender a alma aqui, e você puxa esse daqui pra prender no, na lateral do carro, ele alinha, tá bom? Vou mostrar depois que estiver montado no carro Pra vocês entenderem o que eu tô falando Então não se preocupem se si aqui Ficar um pouquinho mais baixo Que na hora que você for alinhar esse lado aqui ó, Ele vai alinhar, fechou? Vamos lá, agora eu vou fazer tudo aqui O mesmo sistema que eu fiz Daquele lado ali Eu vou fazer aqui E depois só mostro pra vocês no lugar Tá certinho? Olha lá então pessoal, mostrando aqui pra vocês no lugar Olha como é que ficou, ó Aquilo que eu tava querendo dizer para vocês é aqui, ó. Tá vendo aqui o alinhamento? Ó, certinho, certo? Aqui tá um buraquinho. Tá vendo que aqui tá um buraquinho? Ó, só que na hora que você for alinhar aqui, ó, tá vendo ó, como aqui tá, ó, desalinhado? Ó, olha lá, tá vendo como ele alinha? Ó, ó, desalinhado, alinhado. Entendeu? Ó, aqui eu soltei aqui, ó, soltei aqui, ó, soltei. Ó, agora eu vou empurrar. Ó, vou empurrar aqui. Ó, ó, ó lá, alinhou. É isso, entendeu? Qualquer é jogadinha, então é isso. Viu só, não é só pegar e pô vários detalhezinhos. Vai se apegando nos detalhezinhos, tal cortaninho, bonitinho, do jeitinho que o papai fez, certo? Não tem como dar errado. Essa paralela é isso Fechou? A bagunça tá aí, só arrumar agora Espero que tenham gostado aí do vídeo Espero que tenha sido útil Que é o que eu sempre falo O vídeo tem que ser útil pra vocês Pra vocês fazerem Olha aí, alinhadinho Bonitinho Agora eu vou pintar esse para-choque Vou pintar de cinza Igual é o carro da minha esposa ali ó. Só pra dar uma mudada na cara se eu não gostar, eu pinto de preto de novo. Já deixa aí no comentário, se vocês querem vídeo de como pintar o para-choque, ó. Aquele para-choque ali, ó, tá pintado tem uns três anos, ó. Não descasca, tá bonitinho, lindinho, não trinca nada. Lavou, não precisa ficar passando, é, como é que fala? Silicone pra ficar bonitinho, nada. Lavou, já era, é igual a lata. Tá certo, pessoal? ó. Tenho o maior carinho de gravar esses vídeos para vocês. E também tenho o maior carinho pelo carinho que vocês têm comigo. Deu para entender? É nóis. Estamos junto aí. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Fiquem com essa bela imagem. Até mais.